Já pensou em ter um livro com esboços de sermões o suficiente para pregar todos os dias do ano? Esboços autênticos escritos com estrutura bíblica e inspirados pelo Espírito Santo. Me chamo Aldenir Araújo e além de pastor e pregador há mais de 20 anos, também sou escritor e tenho um blog chamado O Pregador Fiel onde escrevo dicas e artigos ajudando mais de 3 mil pregadores todos os dias. Durante todo o meu ministério, já escrevi mais de 2 mil esboços de pregações. E de todos estes esboços, selecionei os meus 365 preferidos para escrever em um livro. E agora tenho a alegria de publicar este livro e disponibilizar para que você possa usá-lo para propagar a Palavra de Deus. Estes esboços de pregação trazem todas as referências bíblicas sobre cada sermão, com introdução e comentários ricos de detalhes, separados por tópicos e subtópicos, permitindo que a sua pregação seja organizada desde o início. E sabe o que é mais importante? Quando você usa esboços organizados, você consegue pregar a palavra com clareza, usando as suas próprias palavras, dando total liberdade para o Espírito Santo transmitir a mensagem para a igreja, através de você. Além disso, sabemos que Deus é atemporal e a sua palavra não muda, e por isso a mensagem que iremos pregar amanhã já pode ter sido escrita antes mesmo de nascermos. Estes não são esboços copiados da internet, nem tampouco escrito às pressas para somar em quantidade. São 365 esboços escritos e lapidados debaixo de oração, nos momentos em que Deus mais me usou para ministrar estas mensagens à igreja. Este não é apenas um livro, é uma ferramenta que deve ser usada junto com a Bíblia todas as vezes em que você for se preparar para ministrar a Palavra. Se você já é pregador da Palavra de Deus há vários anos, ou mesmo se você está começando a pregar agora, este livro irá lhe ajudar muito. Me preocupei em organizar todos os esboços pelos livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos em ordem do Antigo ao Novo Testamento. Além disso, se você estiver usando o livro em seu computador, você pode acessar o índice e clicar no título do sermão, para abrir diretamente a página onde está o esboço detalhado com todas as referências, lhe dando mais agilidade na hora de pesquisar os sermões. Ao adquirir o livro 365 dias de pregação, você terá o acesso imediato ao livro digital, no formato de e-book. Depois de baixar o livro digital, você poderá levar esta ferramenta em seu celular, no tablet e também no seu computador, mesmo se não estiver conectado à internet. Além disso, o livro digital vem com o formato A4 e desbloqueado para impressão. Assim, se você quiser, poderá imprimir o livro ou, se preferir, poderá imprimir apenas as páginas que irá usar em uma pregação. Agora eu quero lhe dar mais uma excelente notícia. Como estou lançando este livro exclusivamente para os leitores do meu blog e dos blogs de meus amigos de ministério, estou fazendo um valor especial. Para os primeiros 50 que adquirirem o um livro, darei 28% de desconto. É um valor realmente muito especial. Mas preciso te avisar algo muito importante. No primeiro dia de lançamento do livro 365 Dias de Pregação, antes mesmo de anunciar em meu blog, 17 irmãos pregadores da palavra já adquiriram os seus livros. Então, desde que gravei esta mensagem, só faltam mais 33 livros com desconto. Além do desconto oferecido para os primeiros que adquirirem, você ainda pode pagar em até 4 vezes no cartão de crédito, facilitando ainda mais o investimento em seu ministério. Fique tranquilo, você está em um ambiente seguro e protegido para efetuar essa compra. Todos os seus dados estarão protegidos. Então, adquira o seu livro agora mesmo. Clique no botão abaixo para garantir o desconto especial. Aguardo você para poder lhe enviar o seu livro 365 dias de pregação. Deixe Deus continuar te usando para pregar a palavra dele. Um forte abraço do seu irmão e amigo, Pastor Aldenir.